Mais um vídeo hoje do quadro 1, 2, 3, testando na Cozinha. E hoje com misturas para pão de queijo. Nesse friozinho nada melhor do que comer um pão de queijo, você não acha? E se ele for mais fácil de fazer, melhor ainda. Eu também nunca fiz pão de queijo, então vai ser assim uma coisa que não sei. Vamos ver o que vai dar, né gente? Ele é dessa marca aqui, eu não vou nem arriscar a falar. Quem quiser é só comprar dessa marca. Essa mistura, ela também é muito legal porque você pode usar a massa para fazer mini pizza. Então você pode fazer ou pão de queijo ou mini pizza com ela. É muito legal. Só que se você não quiser fazer tudo naquele dia, eles ensinam também a como você congelar a massa para você poder fazer no outro dia, o que é bem legal também, eu gostei bastante. Para fazer o pão de queijo, vocês vão precisar de dois ovos, meia xícara de água, Aqui no, no modo de preparo, tá falando que você pode usar 100 gramas de queijo minas. Eu vou fazer com o básico mesmo, que é o que eu tenho aqui, que é ovo, água e é isso aí. O que, que vocês vão fazer primeiro? Em uma vasilha vocês vão colocar a mistura para pão de queijo, os ovos, são dois ovos, e por último a água. Agora você Misturar bem com as mãos até obter uma massa bem macia e bem lisa. Eu tirei a luva porque não estava dando com a luva pra fazer. A massa ela tem que ficar assim, ó, lisa e homogênea, tá vendo? Olha só que linda essa massa. Agora vocês vão pegar essa massa e vão abrir ela em bastão. Olha só, minha gente. E vocês vão cortar do tamanho que vocês desejarem. E aí vão fazendo uma bolinha do tamanho que vocês quiserem né? Na embalagem tá falando que o rendimento é de 30 pãezinhos Aproximadamente de 16 gramas Eu contei e realmente deu 30 pãezinhos Não sei se isso é 16 gramas, tá gente? Mas é mais ou menos desse tamanho assim, ó Deve ser porque deu muito certo, eu fui fazendo aí eu contei deu 30, tipo, nossa. O próximo passo vocês vão fazer o que agora? Vão colocar o pão de queijo na forma e vão pré-aquecer o forno a 190 graus. O bom é que você também não precisa untar a forma, é só colocar o pão de queijo na forma e botar no forno. É muito rápido muito cuidado agora gente pelo amor de Deus não basta que ah, vocês vão colocar o pão de queijo no forno pré-aquecido a 190 graus por 20 minutos tá esperando tá? que coisa grande Julia. que coisa grande Júlia porque você cresceu tão rápido Júlia Júlia olha que fofinha que Ai, ah, que perigoso! Vamos ver como ficou o pão de queijo agora, gente. Esse pão de queijo ficou melhor do que eu esperava, gente. Olha, vou agora experimentar para ver se ficou bom. Ah, hum, hum. Boa hum. Que isso? Já foi tirando o da minha mão. <risos> hum, esse vídeo eu tive que participar um pouquinho, né? Só. Hum. Tá gostoso, hein? O que você achou? Parece igual ao pão de queijo? Uhum. Tá aprovado? Uhum. Mistura para pão? Pão de queijo dessa marca aqui que eu não sei falar o nome Fala aí, fala, fala Flejimé Flejimé Flejimé Não, deve ser assim, ó Flejimé Flejimé Então mistura para pão de queijo dessa forma Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, clique em gostei Se inscreva no canal para receber atualizações E segue a gente em todas as nossas redes sociais É tudo caseir no Um beijo